Olá pessoal, tudo bem? Como vão os estudos? Eu sou a professora Alice Rocha, professora aqui do Gran Cursos, Projeto OAB, falando diretamente com os senhores e trazendo uma dica especial da nossa matéria Direito Internacional. A minha dica de hoje está relacionada à questão da nacionalidade. Queridos, nacionalidade é uma temática que toca a minha matéria, Direito Internacional e também a matéria do Direito Constitucional. Portanto, com a dica de hoje, você já consegue matar duas matérias dentro de uma temática que é bastante cobrada, que é a vertente da nacionalidade. Lembre-se que nacionalidade é aquele vínculo político e jurídico entre o Estado e o indivíduo. Portanto, o único sujeito de direito internacional capaz de atribuir uma nacionalidade se chama Estado, ok? E na atribuição dessa nacionalidade, nós sabemos que existem dois tipos de nacionalidade. A nacionalidade primar, primária ou originária é aquela que detém os chamados natos. E a nacionalidade derivada é aquela que detém os naturalizados. Lembrando que os critérios para obtenção de nacionalidade originária, os critérios para que o indivíduo seja nato, são os critérios do ius soli e os critérios do ius sanguíneo. Ou seja, pelo local do nascimento, ou pela nacionalidade dos seus ascendentes. Critérios, portanto, para a nacionalidade originária, para os chamados natos. Já os naturalizados, eles observarão requisitos específicos que o Estado impõe para aqueles que voluntariamente queiram se tornar nacionais daquele Estado de forma derivada, os chamados naturalizados. Na nossa legislação, nós temos previsões em relação a atos de disposição dessa nacionalidade na Constituição e também na Lei 13.445, de 2017, que é a nossa Lei da Migração. Em relação à nossa Constituição, o artigo mais importante e que deve ser guardado aí com os senhores é o artigo 12 da nossa Constituição. Esse artigo, pessoal, não tem para onde correr. Vale a pena a memorização desse artigo, sobretudo, e aqui é o foco da minha dica de hoje, o inciso 1º do artigo 12, que são aquelas hipóteses de obtenção da chamada nacionalidade originária. Ou seja, quem é que pode ser brasileiro nato? Lembrando que cada Estado tem o quê? Tem a disposição de estabelecer de forma soberana quais os requisitos que ele adota. Se ele vai adotar aí o sole, se ele vai adotar aí o sanguíneo, ou se ele vai adotar uma teoria mista, que é o caso do Brasil. O Brasil adota o sole pelo local do nascimento e o sanguíneo pela nacionalidade dos ascendentes e também o critério visto da linha C, que envolve os dois, as duas vertentes, ok? Vamos dar uma olhada, então, nesse artigo 12, inciso 1 Esse aqui, eu gostaria que os senhores lessem, relessem, lessem mais uma vez. Professora, quantas vezes eu tenho que ler para memorizar? Eu costumo dizer para os alunos que é no mínimo 10 vezes. Leia 10 vezes e veja se no número 10 você já não memorizou. Olha aqui comigo então. Artigo 12, inciso 1 São brasileiros natos. A. Ah, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Critério básico aqui do... E o sólido? Nasceu aqui, os pais não estão a serviço. Brasileiro nato. B, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Aqui é o critério do? E o sanguíneo. E já aproveito para lembrar aos senhores que aqui é pai brasileiro ou mãe brasileira, podendo ser nato ou naturalizado. Professora, filho de naturalizado pode ser nato? Pode, ok? Aqui o constituinte não estabeleceu se é somente filho de nato. Então, pode ser nato ou naturalizado. Da mesma forma, é a linha C. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Da mesma forma que podem ser pai ou mãe nato ou naturalizado, ok? E são duas hipóteses, ou o indivíduo foi registrado e depois vai, vai ter que fazer a trasladação no cartório brasileiro, ou ele nunca foi registrado, mas ele veio residir na República Federativa no Brasil e fez a ação de opção, que aqui no caso não é opção no sentido de escolha de nacionalidade, e sim no sentido de confirmação, dizer se efetivamente ele quer ser brasileiro, quando que ele pode fazer isso? Após a maioridade, a qualquer tempo. Cuidado, tá pessoal? Se a questão colocar para os senhores somente pode fazer a opção em qualquer tempo, a questão estaria incorreta, por quê? Porque só pode ser feita após a maioridade. Agora, se a questão colocar para os senhores e optem após a maioridade pela nacionalidade, a questão estaria correta. Por quê? Porque após a maioridade está embutida a noção de que é a qualquer tempo. Esse aqui, então, são os critérios para você obter a nacionalidade originária para você se tornar um brasileiro nato. Fica a dica quente aí para vocês. Bons estudos e até a próxima!